Nós vamos conseguir 10 mil troféus. Pela primeira vez eu vou chegar nessa marca. Vai ser ao vivo. Nós estamos neste momento no Facebook, ao vivo com a galera toda. E eu também tô com uma galera jogando aqui. Bom, vamos lá, vamos pegar 10 mil. Adivinha, vai ser com a rosa. Okay. E aí, Clashers, beleza? Prana Clash na área. mais um vídeo pra vocês. E galera, é o seguinte. Já estamos aqui na minha conta principal, manos, estamos ao vivo, estou com 9.991 troféus A rosa tá zica, todo mundo já sabe que a rosa tá um absurdo, veio quebrada, tá, não tem o que fazer É louco, e ainda por cima eles ainda me botam o encurralado, que dá 12 troféus aí pra quem tá jogando com ela Cara, isso só pode dar GG, né? Então é o seguinte, nós vamos pegar agora 10 mil troféus ao vivo. Se você não conhece aí no Facebook, o link tá aqui embaixo na descrição, ó. Eu já dei tudo isso aqui de gift card lá no Facebook. Então, se você não tá lá ainda, você tá perdendo chance de ganhar gift card, mano. O link tá aí embaixo, só vai lá então. eu tô aqui com a rapaziada, aqui eu tô com o My Name is Crow, que é o famoso azarado do Nordeste. E aí, azarada? Salve, rapaziada. Aí sim, aí? mano. 10k hoje, hein, azarada. Só vai. Aí Boa, e tô com o Rebola também. Tá aqui que ele veio aqui só pra dar risada na minha cara. E aí, Rebola? Salve, salve, Brunão. Tranquilidade, meu parceiro. Essa rosa tá zica, hein? Você é louco, já botei no 9, Rebola. Você é louco, mano. Meu A Deus. Eu coloquei no 7, mas tô chegando, tô chegando. Tá chegando. Ô, oh, peguei ela na décima caixa, muito rápido, mano. Eu peguei na segunda, irmão. Oh, ah, que isso, mano, absurdo. Minha sorte tava mudada. Esse, esse, esse, é. esse brawler, minha sorte tava outra. E é o seguinte, né? Ela tá muito fácil, porque 19 gemas você compra na loja se você não tiver muita caixa. Então dá pra todo mundo ter ela tranquilão, tanto que muita gente tá falando aí que no showdown só dá ela. Você entra lá no showdown tem 10, 10 rosas, então imagina como tá, né, mano? Você é louco. Eu joguei uma partidinha, tinha 9, só tinha o um Spike perdido na... na, na <risos> dá até e, dó e do... 9 rosas. <risos> dá até dó do Spike. Dá até Bom, dó do Spike. Vamos jogar um encurralado aqui, pegar 10 mil ao vivo E, é claro, o próximo vídeo, se vocês quiserem, eu vou pegar a Star Power dela Que cura mais aí, quando ela tá na, nas moitas, nas moitinhas Então, fica ligado, vai lá no Facebook, já estamos aí, ó O link tá aqui embaixo na descrição, vai pra lá depois E vamos pegar agora, né, eu tô aqui com o Shadow Danny também jogando O Rebola não tá jogando agora, porque ele tá mais tranquilão Tá o Shadow Bunny e o My Name is cro, -Cro. Vamos lá então, chegou a hora tão sonhada dos 10 mil troféus! Sem Cê... perder, mano. Sem, sem perder, sem perder. Mostra o poder da rosa, Bruna. Bora lá então! Vale. Chegamos no encurralado. Ih, eles não têm encurralado, mas eles têm um... Eles estão com um tanque bom lá também, o primo, né? É o irmão da rosa. Tá certo. Vamos ver como vai ser ali, ó. Peguei, peguei o bagulho. Boa, oh, esse é bom. Nossa, tá ele tá batendo. Boa, tá uma treta aqui. Ele ganhou de mim, mas o meu amigo mata ele. Ou não mata? Ih, não mata, não. Mas vamos lá, pegamos já o Maguiete. Essa aqui vai ser mais tretinha, porque tem o tanque, né? Então tá. o tanque já ajuda. Vamos ver como vai ser. Eu preciso pegar minha ult. Se eu pegar minha ult é GG. Também. Ó, peguei minha ult, peguei minha ult. E aí ele morre, oh. né? Aí não tem jeito. Pegou a ult e um abraço, né? Porque o primo não eu tem essa ult, a... né? Então. Não pira... Pira... Nele, Ó, olha, olha isso que acontece. Com o famosíssimo, ó, ele vai pular, ele vai pular Ó, peguei minha ult E aí, meu amigo, pode pular, pode fazer o que você quiser, meu amigo Que aqui é GG, mano Cara, tem... ela tá absurda Se eu não me engano, eu tinha feito as contas, mais ou menos Quando você aciona a ult dela É como se ela tivesse 32 mil de vida Ela fica muito forte E como eu tô, a qualquer momento você consegue pegar a ult dela Olha isso, eu não preciso fazer nada, eu mato ele Tranquilão, mano Ô, Rebola, você testou Bora. já subindo Direto no, no robô No encurralado, diretão não, ainda não, cachorro. Cara, ele tira, tipo, 15%, mano. Sério? Droga, mano. Você aperta a ult, a, já vai pra torre, mano, é, pro, pro robôzão, né? Já tira, sem tipo, robô 11%. direto. É, direto, sem robô. Nossa, 15%, mano. mais ou menos, Verdade, você consegue tirar dela. É, é absurdo, mano, que ela dá de dano. Num, num endgame, tá ligado? No finalzinho do jogo, mano, uh -huh. se tiver faltando 15, 20, mano, você dá duas investidas dela, já era. É louco. É absurdo, oh, mano, é absurdo. Tá uma quebrada monstra. Tem que vai, tô Ficar o monteiro da pende, mano. O monteiro da pendeu dando dano lá, ó, nosso cofre. É, veja é verdade. Lá. Tem que ficar esperto, tem que ficar esperto. Deixa que eu defendo. Tem não, lá o ainda? Foi meio complicado porque tinha muita rosa, cara. Então, aí, aí é meio embaçado, porque aí você perde essa vantagem que você ia ter. Né? É, então, a dica que eu dei pro pessoal foi, eu falei, agora no começo todo mundo vai ter rosa. Eu falei, todo mundo. mais de longe. Mais de boa. Isso é das brigas, sabe? Na hora que o cara tiver de brigando, você entra no meio e briga porque aí dá para você levar uma vantagem você não, não é, é GG é você trocar né sorte exatamente é bem esse agora bora bora bora não GG vem ah nem vi que você tava aí já você tá vai levar né você vai, vai, vai levar né ou eu levo levei Olá. ah Let's moleque GG 10 mil troféus craque do jogo é impossível ó uma coisa lógica é impossível você não ser craque com a rosa, porque a rosa vai matar muito cara durante o jogo Vai pegar muito parafuso, porque todo parafuso que ela disputar ela vai ganhar praticamente se ela tiver ult É muito difícil você não pegar o super dela, porque dá três batidas num cara, que você vai dar, não tem como Só que se você tiver muito pouca vida, você vai pegar a ult, o super Se você pegar o super, você vai continuar batendo e vai pegar o super de novo Então é quase que invencível esse Brawler, mano, é absurdo E pra comemorar, nada melhor do que chegar aos 10 mil troféus Aqui ao vivo com a galera, mano. Meu Deus, chegamos, rapaziada. Meu é, Deus, chegamos, Não, moleque. Agora é uh. na, na porta aí também. Agora sim, ó. Ah, moleque, toda... até que enfim ganhei aquele símbolo que eu sempre quis aí, ó. 10.003 troféus. Vamos abrir aí. Eu vou abrir essa caixeta aqui, ó. Mega caixa. Vai que, caixa, como... já, né? Vai que eu Power. pego o Star Power, mano, imagina. Que isso, vamos lá então. Vamos abrir agora. Foi, partiu. E vamos ver o que vai vir ali, hein? Será é que vem Star Power? 550 de ouro, ticket e gema. Não veio a Star Power, mano. Né? Ia ser muito, muito fácil, né, pra gente? Aí, Bruno, galera. Toda a ficou memorando aí. Aí, é o tu aí tu sim! 10 mil ao vivo! Finalmente, né, mano? Finalmente, é. mano. Muito bom. Aí aquela sim. Pena ali, aquela Penny quase que nós espera, porque ela ficou jogando morteiro. É, ela eu vi, e eu vi. Lá, lá atrás tava, tava dando dano na gente. Mas é isso galera, conseguimos chegar aos 10 mil troféus Agora como eu disse pra vocês, estoura o like aqui embaixo Estoura o like, comenta aí, pega a Star Power Que é o próximo vídeo aí que eu vou fazer pra vocês Abrindo caixas, pegando a Star Power Conseguindo mostrar pra vocês como ela fica mais forte ainda Com a Star Power Você fala, ah, mas não vai mudar a força Não vai bater, mudar a batida, não vai bater, mudar o super Mas ela vai curar mais E quanto mais cura, mais vida ela vai ter Meu amigo, ela vai ficar cada vez mais impossível de ser segurada Valeu, Crowzinho Azarado, famoso Azarado, tamo junto Valeu, mano, tamo junto, sempre é nóis É valeu, valeu, Reboleira, tamo junto, molecote Tamo junto, Brunão, valeu, rapaziada Aí sim, ó, o canal do Rebola tá aqui embaixo na descrição também Tá aí, precisando da sua inscrição, mano Então se você tá inscrito aí, aqui no canal, vai pra lá também Porque é brother, tá sempre com a gente, joga com a gente É do coração, então vai lá, mano, o link tá aqui embaixo na descrição, né não, Rebola? Porra é lá, vai o galho lá, que nós tem muitas zoeira junto ainda. E vai ter que te card quando bater metas. Então isso, já é tudo que vocês querem. Opa. Então é Entrei isso, no manos. No é no isso aí. No Precisa no... de clã? Vem aqui no nosso clã. Tá aqui, ó. Clã Bruno Clash, espaço YT. Só vem com a gente que vai ser top. Então é isso, manos. Muito abraço pra todos aí. Valeu de coração. Tamo junto. É nóis. Fui!